Vamos lá, Cavaleiros de Ouro! Cavaleiros de Ouro! Antes de tudo, cara, antes de tudo eles Eu não esqueço nunca. É que. A coisa mais importante é que a Atena foi atingida por uma flecha do mal! Que também não faz o menor sentido, a flecha atinge já devia ter enfiado no coração dela, tipo, o coração não é tão grande. Como é que os caras não viram essa É, coração não Como é que os caras não viram essa É tipo, a bala perdida mesmo? Não é isso que não faz sentido. O que não faz sentido é. O que, que a, o mangá explica? Olha, os deuses não são, aceita, não são aceitados por ataque. Se você cospe pra cima, o cospe é volta pra você. Exceto em caso de flechas. Mas <risos> uma. Não. Não, é verdade, não, a flecha volta... Não, não, não era aquela flecha. Ah, <risos> assim. O que não faz mais sentido ainda é que eles falam que a cada hora a flecha vai entrando mais no peito, é. né? É porque, tipo, Só que na animação, a cada episódio, <risos> a flecha tá mais ou é menos. que é esse negócio? Eu, eu entendi a lógica, é bem interessante. Ah, né, eles têm que correr porque vai descer um pouco a pouco. Só que, tipo, a flecha pra entrar É uma coisa meio peito... as mescres, não, né? Não, a gente? flecha pra entrar no peito não falta muito, tá ligado? É. Tipo, a não ser que eu tivesse, tipo, um é, quilo de se você quiser. Faz... É, é, é, tá ligado? Não, se você fizer, assim, um tuque morreu. É, era, tipo... era mais fácil o, o mestre descer É, né, e... <risos> Enfim, os cavaleiros têm que... V vamos casa a casa, então, tipo, pra é. falar de todos os cavaleiros de ouro é. em ordem? Ares! Ares! Não, a é casa que foda. não tem porrada, ninguém sabia se o Mu era foda ainda. Nessa época, o Mu era só um cara bacana que... Era o Ferreiro. Era o Ferreiro, e construiu essa armadura, e tinha um moleque penteiro. Mo que O essencialmente, foi um pedágio pra eles entrarem <risos> na é. estrada. Não, é é e legal porque ele hora, gasta né? uma hora pra consertar as armaduras, cara. E em uma hora ele não explica o que é o sétimo sentido. Ele falou: ó, é. tem um negócio aí que vocês vão aprender. É, tipo, <risos> vocês vão ter que aprender na base da porrada. Se vira aí, vai... É mais... o tutorial da vida real. Se você não <risos> é, você morre. É, Exato. Inclusive, eu, mas o Moon é legal, ele é pacifista. Eu gosto dessa ideia. Eu tipo, não. que o primeiro também. cara, ele tipo, ah, não eu não gosto de lutar, não. Cara, eu não gosto E é. ainda vou ajudar vocês construindo a o cara da negociação. Política, e é o famoso build up né? payoff. Do... Que eventualmente, quando ele luta, você fala, caralho, o Moon era foda o tempo todo. Que loucura, <risos> sabe, Tipo, isso é mó da hora. Sim. quero dizer que esse é o primeiro erro do Kurumada. O Cavaleiro de Ares é um cara político. Faz a gente pensar, né? Tipo, e é calmo, né? É calmo é tudo errado ah, Se você pegar o Orosco mais né? vagabundo de jornal é Vai ver. mostrar o contrário É que no Japão é diferente